Eu acho Páscoa uma festa engraçada porque é uma festa da qual as pessoas reclamam muito, né? Eu vejo as pessoas, no, no, os meus amigos no Facebook, e as pessoas com, com as quais eu falo, e as pessoas reclamam muito da chegada da Páscoa. Tipo, ah, eu me esforcei o ano inteiro, eu não, não me encontro rádio comigo o ano inteiro. E aí chega a Páscoa e... É meio como se a pessoa fosse ser obrigada a se empanturrar de chocolate. Dá vontade de chegar e falar, cara, você sabe que não é obrigatório, né? What? Tipo, você não é obrigada a se empanturrar. Não vai rolar uma fiscalização, não vão chegar na tua casa para contar quanto chocolate você comeu. Você pode não se empanturrar. Olá pessoal, esse é o Calma A Gente Calma, meu nome é Simone Simão, eu sou sofróloga e hoje eu vou falar sobre a compulsão por chocolate, sobre essa coisa de ser chocólotra e a compulsão de uma maneira geral. Eu falei no início do vídeo, né, que, tipo, se você não quiser comer, basta não comer, mas eu sei muito bem que não é assim tão simples, né? Senão não haveria pessoas que teriam problemas de vícios e de compulsão e esse tipo de coisa. A gente tem, na realidade, o grande problema do chocolate não é o chocolate em si. O chocolate ele é um um Alimento que, por ser doce demais, a gente não pode abusar dele, então, uma certa quantidade de doce não vai estragar a sua saúde, não vai arruinar a sua saúde. O problema do chocolate, na realidade, não é o chocolate em si, mas mais o relacionamento que a gente tem com ele, né? A gente tem esse relacionamento com o chocolate meio que como se fosse um marido, meio cafajeste, assim. A gente vive meio com um relacionamento abusivo com o chocolate, tipo, é, a gente sabe que não é pra ficar ali naquele relacionamento, mas a gente não. Não consegue muito se livrar, né? É meio difícil conseguir se livrar desse, desse, desse, desse relacionamento. Por quê? Porque, primeiro, que por ser doce, ele tem uma certa... Um, tem um lado meio viciante no chocolate. A gente sente prazer quando a gente come chocolate, a gente sente uma sensação de bem-estar, uma sensação gostosa quando a gente come chocolate. Tem uma coisa meio reconfortante né, no doce, no chocolate. E quando a gente não tem esse reconforto em outros setores da vida, quando a gente não tem esse prazer em outros setores da vida, ou muito pouco, né ou não o suficiente, quando a gente não tira esse bem-estar de outras coisas, de outros momentos da vida, a gente acaba querendo reproduzir, sentir de novo, e de novo, e de novo, esse bem-estar, esse prazer, o que é normal. né? E a gente acaba tirando esse prazer todo, esse bem-estar todo, de uma coisa só, que, no caso desse exemplo, é o chocolate. Comer chocolate é normal, é, ter compulsão por chocolate já é outra coisa. Na né? compulsão tem aquela coisa de não poder se controlar, de não poder estabelecer nenhum limite. É uma perda de controle da sua capacidade de comer chocolate normalmente. Na compulsão, tem algo que não tem nada mais a ver com prazer. Né? A gente, normalmente, a gente come chocolate porque a gente gosta, porque a gente quer. Na compulsão, não é porque eu quero que eu como, é porque eu preciso que eu como. Né? E esse precisar, ele obviamente não é um precisar nutricional, né? é, um, é um precisar psíquico. A pessoa precisa para... É, sentir esse prazer, porque como eu já disse é um reconforto emocional que ela não tira de outros lugares porque é uma maneira de lidar com o estresse porque é uma maneira de meio que preencher um vazio que essa pessoa tem dentro dela só que o chocolate nunca vai trazer esse reconforto que a gente não tem em outros setores da vida o chocolate não vai preencher o vazio que, a gente, que não é preenchido por outras coisas logo, essa busca de prazer no chocolate, ela é indevida então a gente nunca vai se satisfazer então a gente, se você está procurando no chocolate algo que um relacionamento deveria te dar, exemplo, uh, você vai comer chocolate, você vai comer chocolate, comer, comer, comer, comer e você nunca vai ficar satisfeito porque não é o papel do chocolate te trazer aquele reconforto emocional que deveria ser trazido por outros setores da sua vida. E aí é que nós temos um problema, não é no consumo do chocolate normal. A compulsão é um problema sério, tá? Que normalmente deve ser tratado por uma equipe multidisciplinar. Um psicólogo pode entender a origem, pode te ajudar a entender a origem dessa, dessa perda de controle, a origem desse vazio emocional, a origem dessa procura de algo que você não está achando em outros setores da vida. A sofrologia também pode te ajudar, porque a sofrologia vai te ajudar a lidar com o estresse de uma maneira diferente. Ela pode também ajudar a acalmar as pulsões de uma maneira... A gente tem uns exercícios que são muito específicos também para pulso, sempre interessante... Procurar entender o porquê que a gente tem esse comportamento e essa procura do porquê de entender a causa dessa, dessa, de, dessa busca no chocolate por algo que você não tem em outro lugar. Isso é algo que a sofrologia não pode fazer sozinha. A sofrologia pode sim ajudar a, te, a controlar a pulsão e a controlar o, o seu comportamento, a mudar o seu comportamento. Tá? Então, fique atento, nas próximas semanas eu vou estar publicando sempre novos exercícios e se você tiver pulsão e compulsão por algum alimento, por alguma outra coisa, a sofrologia pode te ajudar. Não deixe de comentar aí nos comentários se esse é seu caso, de dar um like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo também com outras pessoas e muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!